Já. Começou. Bem-vindos a mais um Transide Show. E hoje estamos aqui com o terceiro eliminado da tribo Jaci, o Marcelo. O um fan de várias pessoas da plateia. Bem-vindo, Marcelo. É um triste que você tá aqui com a gente hoje. Verdade, Marcelo. O crush de várias pessoas da plateia, né? <risos> Uau, eu não sabia desse detalhe. Eles não falaram Calma, antes. hoje Diego. Vou chegar lá. <risos> Diego, você é spoiler, porque isso tem uma pergunta da envolvendo isso. Ah, é isso, tem uma pergunta dessa. Oi, Oi gente, é. eu cheguei. Cheguei aqui, infelizmente, né? Estou aqui hoje. Eu tava falando antes, não era minha vez de estar aqui ainda. Eu não tô feliz, nada feliz de estar aqui. Eu tô com um sorriso no rosto, porque isso ninguém vai tirar. Viu Façanha, Carlos, ninguém vai tirar esse sorriso, <risos> Mas. Eu não tô feliz até estar aqui não, não era minha vez, não era minha chance, eu tava lutando, tava tentando, foi uma semana muito difícil, muito puxada, mas eu tentei, não deu, gente. Então não foi blind side, né? Assim, foi e não foi, porque eu sabia que tava numa situação muito ruim, eu tava no bó, porque era era certo desde o começo do jogo, mas eu fingia, né, que não tava e ficava criando alianças com as pessoas e falava, não, eu tô contigo, eu tô, tu pode confiar em mim, nós estamos aí, vamos pra frente, vamos pra merge, vamos abalar na merge, estamos aí. E sabe? Eu achei que tava convencendo algumas pessoas e que hoje poderia dar certo. Infelizmente não deu, né? As pessoas tinham outros planos. Aconteceram outros assuntos aí, que não sei se posso falar já, se vocês tenham dúvidas sobre o que aconteceu nessa noite. Então, duas pessoas me deram certeza de que iriam no Façanha comigo. Uma outra uhum. ah, não me falou mais nada na noite, eu sabia que ela ia voltar em mim, não esperava no começo da noite, mas enfim, ela não falou mais nada, eu sabia que ela ia em mim, essa pessoa. E essa pessoa ela não apenas fez isso, eu a considerava minha melhor aliada no jogo, e essa pessoa não só votou em mim, como ela me destruiu para outra pessoa. Ela largou prints na rodada, foi inventou coisas, enfim. Nossa. É, é complicado, essa pessoa então deu um blind muito grande em mim. O blind foi porque eu não esperava que essa pessoa fizesse isso comigo hoje. Outras pessoas... É sim pode... Eu tô passando mal com essa pessoa. Eu posso já. falar? Não sei se eu posso falar. com certeza pode não falar. Pensa? Não, foi o Júlio que fez isso. Tipo, ele pegou um print, eu acho que lá do começo do jogo, que eu falava mal do Iargo. Eu falava que o Iargo hum. era uma ameaça muito grande. E ele foi lá e mandou pro Iargo. E tipo... <risos> Foi aí que aconteceu. Eu contava com o Voto e o Yargo, né? O Yargo dizia, não, estou com você, não sei o que, não sei o que. Eu sei que o Argo é um bom jogador, mas dessa vez eu acho que dava para acreditar nele no, no Kaique. E aconteceu isso, né? O Júlio fez essa... Eu não sei o que ele pensa com isso, se isso é bom para o jogo dele ou não. Não vejo como isso seria bom. Porque eu me humilhei pro Júlio, gente, ele era meu crush no jogo, eu falava que eu estou com você, você. eu, tipo, eu, eu quero ir para final com você, as pessoas estão falando isso de vocês. Eu realmente confiava no Júlio, ele me, me apunhalou, fazer o quê? Ele me deu parte. Oh, gente, seria o, o Júlio próximo Ramon do jogo? É isso que eu tô vendo <risos> Eu vi que o Ramon tinha uma imagem muito negativa O Júlio não tem isso Ele tem uma imagem de líder dentro da Jassi De líder, de forte, porque ele é muito forte nas provas Ele sempre está motivando o pessoal Levantando, levando o pessoal pra cima, pra frente E isso aqui é um grande jogador Isso acho que ficou claro pra todo mundo E para mim hoje, tipo, mais do que nunca né? Sabe que é tarde demais pra... Ver por esse lado agora. Uhum. <risos> é, Nossa, você não falou falar. que se você fosse eliminado hoje, não seria por falta de esforço seu, né? Então oh. você tentou de todas as formas tirar o Façanha que você fez, além de se humilhar pro Júlio. <risos> Olha só, tipo, eu, eu tô colocando o alvo no Façanha desde o começo do jogo, tá? Não é de hoje, mas eu sabia que, tipo, a Miss e o João eles eram excluídos e. enfim. Eu tentei jogar com o João, com a Missy não tinha como, ela não estava presente. Com o João eu tentei. Uh, inclusive eu tentei fazer um move com o Iago, com o Iargo, uh, pra gente deixar o João no último conselho. Não deu certo, em fun... eu fiquei dez minutos pendurado com o João, com o com o Iargo antes da, do conselho, até por isso trazer o voto lá. O Yuri ficou muito chateado comigo, mas me xingou um pouco, mas chegou o voto. Uh, eu fiquei 10 minutos falando com o Iargo, Iargo, Iargo, tô junto com você, nós, nós precisamos, se você quiser fazer isso agora, salvar o João, ele é um número pra gente, não sei o que, não sei o que, Iargo não, o João vai nos trair, vai flipar pra Angra, não sei o que, não sei o que. Enfim, a gente ficou falando, falando antes do conselho, numa, e a decisão acabou né que a gente fosse no João sozinha não ia votar em outra pessoa né? acho que isso criava é desnecessário até um move errado que o João fez eu acho votando ao invés de não votar na eu não votou na Miss né? votou no Kaique no conselho que a Miss saiu isso pegou muito mal pra ele. O Kaique ficou muito bravo. Eu acho que isso é uma burrice a se fazer. Eu falei pra ele, João, eu vou, né? Não tinha escapatório. O Iargo não queria votar comigo, em outra pessoa e com ele. Então eu falei, João, não tenho o que fazer. Vou em você, mas me desculpa. Não, eu não posso fazer que nem você fez, né? Que ele disse, nunca vou votar na missa. Eu estou com você até o final. Gente, é Survivor. Não tem como fazer isso. Eu acho que. Não, com certeza. Mas. Naquele, naquele momento foi isso. Agora, quanto ao Façanha, eu passei a semana inteira uh, fazendo de tudo, gente. Eu criei chats, criei conversas, um, trouxe situações em que o, uh, o jogo do Façanha poderia ser posto em cheque, questão de credibilidade do que ele fazia, do que ele falava, que ele falava uma coisa para uma pessoa e no grupo de uma suposta aliança né que existia e depois ia lá e fazia outra coisa por trás entende? Mas enfim não deu muito certo eu tentei tipo me esforcei fui lá acho que era a única chance que eu tinha era de ir no façanha porque o façanha já tem um alvo né de, de outros de, de estar nesse universo, enfim, de ter muitos contatos e ser visto como um, um jogador uh, que pode ser um, uma estrela em potencial. Tipo, Por enquanto, eu acho que ele está jogando Under the Raider, mas ele é muito inteligente, muito esperto. E tentei. tipo, Fiz o que eu pude semana toda, criei chats, criei alianças, como eu já tinha dito, criei alianças com muita gente mesmo, mas não deu certo. Paciência, né? E aquele voto lá, falando que mudou de, de opinião de última hora, que tinha recebido umas coisas, umas notícias que fez mudar de opinião de última hora. O que foi? O que aconteceu? Ah, eu não vou falar sobre isso, porque acho que vai colocar alvo na única, ah, tá. na única pessoa da Jaci, tirando a Milene, que eu tô, ainda estou torcendo depois de hoje. Então, ah, eu prefiro não falar, se você não se importa, mas... Ah, não, beleza. É que eu achei que era uma tá coisa embora. que você já fez. Ele não vai falar. <risos> não, eu posso falar, mas eu não queria. Não, não vale obrigado. É. Pensando no fusão, a gente tem visto que os votos, assim, da Jaci e da Andra foram meio que unânimes, né? Sim. Então, como que vai acabar com o da Yara? Você acha que vai se manter assim na fusão? Tipo assim, a tribo não vai quebrar. A Andra e a Jaci vão se manter fiéis a eles e vai tentar puxar esse número do meio? Olha, eu acho que é mais fácil a Angra ficar unida que a Jaci. Hum. É minha aposta, mas eu não sei também. Eu, eu sei pouco, algumas coisas que me falaram principalmente esta semana de como estão as coisas na Angra. Acredito que não estava lá flip, não. Principalmente se eles forem com os números que eles estão agora. Eu não acho que eles vão se trair, não. Eles vão ficar unidos. Minha aposta. Vamos saber. Hum. Bye. É, Você tá <risos> sim. É, vocês já chegaram a considerar perder alguma prova de propósito para tirar alguém na época que vocês estavam ganhando todas? Ninguém me falou isso, mas eu acredito que tenha rolado sim. O pessoal, para tirar a missa, eu acredito que tenha rolado isso. Eu não, não, não fiz isso, mas eu acho que sim. Acho que teve sim. Ah, ah entendi. E agora a gente de... vai iniciar as perguntas da plateia, tá? Tá bom. Então, pergunta do nosso assessor, Danilo. Oi Danilo, nome. não consigo fazer ele... porque eu estou chegando o celular, mano. <risos> Ele entende. Eu adoro é... meu... Sim, sim, muito querido. Né, e então, a moderação também. É, ele pergunta assim, apesar da votação unânime, você tem noção de qual é a real aliança majoritária da Jaci e se puder nos fale os nomes dela? Olha, eu tinha uma noção anterior e hoje né, meio que se quebrou isso. Para mim, a aliança majoritária agora está com o Júlio, Iargo e façanha hum. Interessante. Bom, uhum. Sobram duas pessoas, é, no caso. Temos uma pergunta sim. agora da, da Dani. Dani Monteiro, irmã do Eric. Quer dizer, ah, é, sim. Você, ela perguntou. Você sempre esteve na zona de conforto, na Jaci, Ou você sabia que a qualquer momento você poderia ser eliminado da vez? Eu sabia, gente. Tipo, Na Jaci tem, tem essa questão tipo, ah, de, de ser forte em provas, não sei o que. Até eu uh, ajudei um pouco nisso no começo, porque a nossa tribo estava ganhando, né? Mas quando começa a perder, as pessoas que não são tão boas assim, tipo eu, começam a se preocupar. Eu sabia que poderia ser alvo, mas eu sabia que não seria o alvo inicial. Isso não. Mas... Por saber que eu não estava na melhor situação do mundo, eu nunca, tipo, achei, ah, eu não vou ser eliminado hoje. Não, pra mim, sempre te, eu sempre fiquei com medo, uh, principalmente porque eu não sou tão passivo assim no jogo. Eu vou atrás, uh, tento fazer, estabelecer relações. Eu ia falar uma coisa antes, eu acabei esquecendo, tipo, pra mim, é muito difícil o Survivor... Uh, os survivors virtuais, porque a minha personalidade, eu sou muito tímido, gente, tipo, <risos> tá falando aqui agora, é complicado. Eu sou do tipo de pessoa que não, não gosta de abrir conversas com ninguém por achar que estou incomodando. Tipo, essa é a minha personalidade. E aí estar num jogo ah, tá. online, em que você precisa estabelecer relações, conversar com todo mundo, paparicar todo mundo, puxar o saco do rabano, puxar o saco do não sei quem. E aí você tem que estar lá, o tempo todo, fazendo isso. Isso não é de mim, gente, tipo... Eu tive que me esforçar o tempo todo, tipo, desde essa barreira básica minha, que eu tenho algo preso, tipo, né, algo que me prende, assim, e partindo desse, desse aspecto básico, a questão de sempre estar uh, buscando relações fortes, consolidadas, mostrar para as pessoas que uh, eu estava com elas de fato. Isso eu fiz com o Júlio não foi só com ele, né? principalmente com ele, por o fato né, de eu ter me humilhado, enfim, mas com outras pessoas também. <risos> Eu acho que estava num... conformado, não, de jeito nenhum. Não estava numa situação assim, não. Nós temos as duas perguntas aqui, mas meio que você já respondeu durante esse discurso. Uma era quem você acha que está comandando a tribo, né? Você meio que já respondeu isso. E a outra era como era seu, so seu social com os dois eliminados da tribo. Você meio que falou, né, como você era meio com o João... E com a Missy você não falava muito, porque ela não aparecia. Não foi isso? É, na verdade, a primeira aliada em potencial que eu vi no jogo foi a Missy. Eu falei pra ela, Miss, eu adorei você, tipo, eu vou colar contigo, quero ir longe contigo. Mas ela agora sumiu, gente. Tipo, o <risos> que ia fazer? Aí o... Eu... O João, a gente não se falava muito. Até eu apostei ele como decepção do jogo. Eu achava que ele seria o primeiro eliminado. Mas eu fui crescendo um pouco. Ele ajudava bastante nas provas, enfim, se esforçava, né? Fazia o que ele podia. E a gente acabou se aproximando, principalmente depois que a Missy saiu. A gente se aproximou muito, mas muito mesmo. Eu vi ele como uma pessoa sincera, uma pessoa que estava ali falando a verdade e que tinha uma vibe meio parecida comigo. Talvez por nós termos uma personalidade parecida de uh, falar uh, ter essa, né, de, de ficar mais preso, ficar na sua, não ser do, do estilo falador sociável o tempo todo, talvez isso tenha nos aproximado bastante. Infelizmente foi um pouco tarde, mas mais ou menos isso. Faz sentido. Uhum. o você se falou trago, de quem que foi essa pergunta? Você falou de quem que é essa pergunta? Não, falei, né? Ah, essas duas perguntas que <risos> foi o Yuri o que fazer, tá? De quem, <risos> Yuri, que tá, tá bem. Bem. Tá. é De Yuri... Ah, sim. Tem uma pergunta extra agora que foi de alguém que ela pediu para não fazer, porque ela não queria ser mostrada, mas tudo bem, vou fazer. Ele perguntou o que você acha de ser crush de gente da plateia e se você tem uma ideia desse sex appeal, desse seu sex appeal? Gente, o que, que é isso? Sério, eu não vejo assim, eu acho que é bondade da pessoa que perguntou isso se é. Se a pessoa realmente perguntou isso. Eu acho que é bondade. É eu bondade. inventei. Eu <risos> inventei? podem estar jogando. comigo depois do blind que eu tomei, gente, eu fico eu vou... na. aqui. Eu vou jogar o nome da pessoa na Roy, então. Pra você saber. Joga, o que joga, é. joga, é? joga. É. A pessoa, a pessoa, já pessoa em questão é Gustavo Pamplona. <risos> ele quase venceu, mas ele chega pra a final mas uma vence. Gente, ele ela nunca tava lá. Né? Sério mesmo? Em Pampica, pro Mentira. <risos> finge que é, <risos> finge que é o Pamplona. Eu acabei de acreditar em. É eu acabei de tomar outro blind, tipo. Eu acho que isso é mal do que. Pancora, amiga, desculpa, tá? Esse ano, ah, né? A ah, ah, tá em tudo que fala. Bom, agora <risos> vamos pras apostas. A gente tem que fazer a aposta. Primeira aposta acho que eu tenho que você faça é né? você acha que vai ser a Yara, que vai ser dizimada? Acho que sim. E quem que você acha que vai para a Merge das três? Vai, três? cabia isso, eu acho. Quase certeza. Hum, viu, Diego? Eu não acho, mas. acho. Eu, eu acho, Diego não acho. Então, a gente também tá é assim. <risos> Vamos ver quem dá tá certo. E <risos> <mas> assim, <risos> faz as outras perguntas. Oi, o que se ah. fala? Eu torço muito pra Gabi chegar, gente. Ela tem batalhado horrores pela tribo dela. E desde o começo ela se mostrou uma pessoa muito aberta, muito receptiva. E eu acho que ela tem tudo pra ir pra Marge. sei, eu não veria ela fora da Marge. Eu acho que a, a season perderia muito do seu brilho, inclusive. Se ela não tivesse lá. Pois é, aí. Uhum. E vai, quem você sim. acha que vai ser o winner do, dessa temporada Amazonas? Que difícil, mas... A minha, tempo, a minha temporada, a minha aposta é a Bia. Por quê? Pela forma como ela falou comigo, ela, nos últimos dias principalmente, ela se mostrou uma pessoa muito aberta, muito gente boa, muito fácil, assim, de você conversar, de você lidar e ela. E ela é uma pessoa sincera no que ela fala também, eu acho que as pessoas podem acreditar nela. uma temporada que as pessoas podem estar aí uh, mentindo para as outras, fazendo blinds, viu Júlio? Ela é uma pessoa que está, uh, <risos> eu não sei, o jeito dela é agradável entende? de, de conversar, de estar. Não sei, a minha aposta é ela. Entendi, legal. Uhum. E quem que você acha que vai ser o próximo eliminado da Jaci? se eles forem para o, para o caso? <risos> Olha, eu acho que o Kaique, pelo até, né, pela configuração é. da... Uhum. <risos> mas também. É, <risos> é. É, então, é isso. Nossa entrevista chegando ao fim. Você tem algum recado para deixar para a plateia, para os jogadores, para sua tribo? Uh, então, eu tenho um recado para todo mundo. Vamos lá, pode ser? Pode, pode ser. Sim. Pode. Uh, para a tribo Jaci... Eu espero, eu torço contra, né, agora, sem dúvidas, uh, para Milene não, tá, eu, quero, eu torço muito por você. você, Milene, adoro você, mas os outros, depois de terem votado em mim, eu não torço por vocês, não, quero que vocês sejam animados um em seguida, desculpa. Uh, para a plateia, eu não sei, tipo... Eu gosto muito de muita gente da plateia, cara, eu vi, eu vi ali, tipo, eles eles acompanham, eles se dedicam, sabe, eu acho muito bonito isso, tipo, eles interessados e sempre acompanhando as provas, acompanhando os conselhos e mandando recados, eu recebi recados de várias pessoas, tipo, que estavam torcendo, apoiando, isso é muito bom, gente, é muito, sabe, reconfortante, ajuda, sabe? dá uma força, um ânimo para você, tipo, mesmo que esteja uma situação ruim como a que eu tava, uh, tendo pessoas ali de apoio parece que te dá um gás a mais Te dá uma energia, uma força Para que você vá em frente e prossiga Um recado para vocês Então também Que estão entrevistando Vocês são muito queridos, muito amados Foi muito bom conversar com vocês para a moderação, agradecer pela força, pela oportunidade de jogar, né foi muito interessante o, Viní o VD lá vindo de mim, não conseguindo montar o, o puzzle de deslizar da Marlon Monroe, eu desesperado, e ele lá dizendo, não desiste, não desiste, isso antes do jogo começar ainda, as pessoas da moderação são sempre muito atenciosas, muito queridas, e cara, olha o esforço que eles fazem nesse jogo, é incrível, é... eu tiro o meu chapéu. E não é bem o recado que eu queria só, como últimas palavras, dizer? Se, eu, se eu já chegaram as últimas palavras, posso falar? Sim. Exatamente. Que antes desse jogo começar, acho que uns 4 ou 5 dias, eu tive um, um trem muito ruim na minha vida que aconteceu. E eu pensei em desistir do jogo, enfim. E, eu só tô compartilhando pra dizer que, tipo, estar no, no, no VD, estar participando, conhecendo pessoas novas, diferentes, foi um ânimo pra vencer aquilo, pra ir em frente, enfim. Foi, foi difícil, eu não falei isso, acho que, para ninguém, porque eu acho que isso poderia me colocar numa situação ruim no jogo, ou você é visto como uma pessoa se utilizando de algo ruim para ficar no jogo, enfim, para se beneficiar, ou então alguma pessoa fraca, né, que tem problemas, que precisa sair, enfim, não falei isso para ninguém, mas realmente era muito difícil o que eu estava passando e o jogo na verdade foi uma, não, eu não digo uma distração, mas foi um, eram momentos em que eu estava ali esquecido, esqueci desses problemas, dessas coisas ruins que, que aconteciam, eu acho que eu não sei, tipo, eu queria agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse jogo, cara, porque foi algo muito especial, realmente, foi algo construtivo, eu diria, muito benéfico, e enfim, acho que é isso. Eu tô triste de sair, queria mais, mas vai ficar ao gostinho de quero mais. Acho que é isso. Obrigado por tudo, gente. De ah, coração. Gente, eu, amozinho, Obrigado você, gente, eu acho que é uma pena mesmo você sair tão cedo. A gente não se falou, eu não trocou nenhuma palavra durante o jogo, mas você é uma boa pessoa, a indicação de Switch tá aí, a é uma <risos> moderação. Obrigado. Isso é ótimo. Obrigado, gente tá, muito ter obrigado e por ter aceito tá, fazer a entrevista logo com a gente, e é isso, valeu. É isso. E que você, falar que você e não jogo, do jogo dos jogos, viu? Porque muita gente gosta de você, e quer você perto, beleza? Bom, muito obrigado por tudo, gente. Até. Opa, tá, até Nossa, eu tinha hein? feito até... Um gente. Pro conhecimento. É? <risos> não rolou. Triste. Hein? Enfim, era isso. Passa aí, porque é amado mesmo, tá. né, amor? Eu não gostava muito dele. <risos> Nós percebemos, amor. Eu <risos> sou dos dois, não posso falar nada. Tchau, tchau. Tá bom. Não pode ver. Boa noite e até a próxima, gente. Até a próxima. Beijo. Bye. Bye. Beijo, tchau.